Aí o é transitou nisso. Ele fazia personagem, stand-up, tudo ao mesmo tempo. Tô falando de 2004, quando começou. O Léo Lins morava em Curitiba, ele assistia, assistir, Pode sabe? Ser. Daí um dia ele chegou falou: cara, eu sou mágico. E eu também faço... Ah, sabia com... que ele era mágico. Ele era mágico. E eu falo, cara, eu sou mágico, mas eu também uso comédia nas minhas mágicas. E eu tenho um texto de stand-up dele. Ele me deu já um, uma mídiazinha de CD para eu assistir em casa. E eu assisti aí eu vi pô esse cara é genial ele é bom ele tem ah. coisa boa é, Danilo Gentili tinha um blog que era engraçado pra caralho ele escrevia muito bem mas ele ainda não subia no palco quando ele subiu subiu o meu time Danilo primeiras... começou com blog ele tinha um blog cara que era engraçado pra caralho, caralho. era Danilo zero ele usava o nome Danilo zero tipo sou Sabe aquele personagem... Pode crer. O recruta zero? Pode crer. Era tipo assim, era... Ele já desenhava pra caralho. Danilo puta diretor de arte. Cara. Olha a arte que o cara fez, meu, do vinho aqui. Ficou foda demais, demais foda. eu gostei. A logo do meu estúdio foi o Danilo que criou. O Danilo tem umas coisas assim absurdas, ah, Então cara. ele tem uns talentos fora da comédia muito pica ele também. É t... né? ele, uma vez ele falou pra, numa entrevista que o vô dele pintava tetos de igreja na Europa. Caralho! Caralho! Ele tem alguma coisa na família dele que é de, tem de arte. Tem os da arte, pode meu. crer. Ele pode é um crer. puta diretor de arte. Tanto que, cara, uma vez a gente contratou as melhores empresas para fazer uma logomarca para uma empresa que a gente tava, que a gente levou um calote uma vez. nos <risos> Estados Unidos, o cara roubou a gente. Acontece. Mas, mas a gente contratou grandes caras de, de agência e tal, ninguém acertava, ninguém acertava, dele foi lá e... É isso. Ele... Ele é melhor com os caras, sabe? Pode crer, só que hoje em dia ele não, não faz tanto isso profissionalmente, porque ele já faz outras coisas. <risos> ele, se ele quisesse viver, ele teria uma segunda profissão, se ele quisesse. Ou, ou criar uma empresa, essa porra, se ele quisesse não também. Não tem por que ele fazer isso, que ele já tá rico. Eu acho que ele ama, né, o que é, ele faz também, Exato, né? exato. E, e ele gosta do stand-up também. Eu fui um grande provocador do Danilo, né, no momento que ele tá, assim, no auge da carreira dele na televisão. Eu falei, cara, a tua essência é o stand-up, né? bora voltar a fazer. Ali que surgiu o stand-up raiz, né? O, o grupo e então. tal. E ele voltou e, cara, tá voando, que tá muito legal os stand-up deles. Legal, né? que da hora que ele, que ele topou legal, voltar. Legal, ele que significa... começa a contar, tipo, ele tem uma vizinha que faz barulho, no... ele começou a fazer uma rotina sobre a vizinha que faz barulho, aí ele usa faz um texto só dos processos que ele tomou. Sim. Tá bem legal, cara, tá bem legal mesmo Pô. o... o, o stand-up dele, se você puder um dia assistir a gente lá na... Pô, seria um prazer, cara. Eu vou Toda quinta-feira ter... lá no comedy dele a gente faz. Vou lá, vou lá, vou lá. É que eu não tenho... Conforto, que, eu, que tipo, eu gosto de stand-up pra caralho, eu admiro a profissão pra cacete, mas eu não tenho muito costume de ver. Uhum. Não, não tenho, assim. É, uhum. é igual música, tá ligado? Todo mundo fala assim pra mim, porra, como que você não escuta a música, tá ligado? Você é maluco? É música, todo mundo escuta a música, porra. É as melhores coisas que existem no mundo música. Mas tu não escuta? Que porra é essa? Aí eu falo, é porque eu sou um, um jovem bitolado. A minha, a minha, o meu crescimento, a minha, a minha juventude foi muito no quarto jogando videogame, tá ligado? Uhum. Então, eu só fazia aquilo e eu amava tanto aquilo, que eu só fazia aquilo e eu não me importava com mais você, nada. Você não sofreria na pandemia, né? Tipo... <risos> Exato, eu não sofri porque nada. Porque a tua vida já era isso. E, exatamente, exatamente. exatamente A pandemia para mim foi tipo, puta... Ótimo. caralho, falar isso já vai me cancelar de novo. Não ótimo não, a porra da pandemia. Não, péssimo. É, é péssimo, mas falei, caralho, eu sei que para muita gente vai ser difícil ter que se isolar e ficar é. no, no quarto todo dia, mas eu passei a vida inteira fazendo isso. Para mim é tipo... É. é só mais um dia, tá ligado? É, para aquele pai que fala, que é a infância boa, tem que subir na árvore, tem que fazer, tem que tomar banho de rio, tem que fazer... Na pandemia não podia fazer nada disso. É, é então, verdade. Então na pandemia a gente começou a ter que assumir que não, é melhor ficar no quarto mesmo. <risos>